Muito obrigado, Agora sim, item 1. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Pace Almeida. Os processos dos itens 2 e 3 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel nº 18. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item quatro Diretor Giacomo. Item 5. Diretor Efraim Item 6 diretor, diretor Giacomo Item 7 Diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 7 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O diretor Ricardo Lavorato Tilly, enquanto sem pedido de relatar a ação do item 7. Diretor Jaco. Item 8, o diretor Elvio Neves Guerra, não participado do sorteio do item 8. Diretor Ricardo. <risos> item 9, diretor Elvio Neves Guerra, não participado do sorteio do item 9. Diretor Giacomo Item 10 Diretor Ricardo Item 11 diretor Élvio item 12 diretor Efraim item item 13 Diretor Elvio. <risos> item 14. O diretor Giacomo Francisco Passalmeito, enquanto encontra-se de relatar o, o assunto do item 14. Diretor Efraim. Item 15 Diretor Ricardo Item 16 Diretor Elvio Item 17 diretor efraim item tem 18 Diretor Efraim Item 19 Diretor Elvio Item 20 Diretor Ricardo, item vinte e um. Diretor Efraim, item vinte e dois. Diretor Ricardo Lavorato Tini Item vinte e três. Diretor Giacomo. Item vinte e quatro. Diretor Efraim, item vinte e cinco. Diretor Ricardo. Item 26. Diretor Ricardo. Diretor Jacomo Francisco Bássio Almeida, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 27. Diretor Elvio. <risos> item 28. Diretor Efraim, item vinte e nove. Diretor Elvio, item trinta. dito Giacomo. E tem 31. Diretor Elvio. E tem 32. diretor Giacomo, item 33, diretor Giacomo, item 34, <coughs> Diretor Ricardo, item trinta e cinco. Diretor Ricardo, item trinta e Diretor Elvio. Item 37. O item 37 será distribuído por conexão ao processo 48.500.013.25.2022.19, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na sexta sessão de sorteio público extraordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de omissão anel né, número 18. O item 38 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0013.25.2022.19, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na sexta sessão do sorteio público extraordinário de 2022. O item 39 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0003.94.2022.13, 48.500.0003.95.2022.50. E quarenta oito mil quinhentos zero sorteado só diretor Elvio Neves Guerra, na sexta sessão de sorteio público extraordinário de dois Os itens 40 ao 134 serão redistribuídos devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Vamos ao sorteio. Item 40. Diretor Ricardo. Item quarenta e um, diretor Ricardo. Item quarenta e dois, diretor Efraim. Item quarenta e três. O item será redistribuído devido à da diretora Elisa Silva e o diretor Efraim declarou-se impedido de relatar o assunto. O diretor Ricardo. Item quarenta e quatro diretor Efraim. Item quarenta e cinco diretor Efraim. item 46 Diretor é óbvio. Item 47 Diretor é óbvio. Item quarenta e oito, diretor Elvio. Item quarenta e nove, diretor Elvio. Item 50 diretor Efraim o item 51 diretor Efraim e <risos> Item cinquenta e dois diretor Ricardo, item cinquenta e diretor Giacomo. Item cinquenta e quatro diretor Ricardo. Item cinquenta e cinco diretor Giacomo. item cinquenta e seis diretor Efraim item cinquenta e sete diretor Helvio Item cinquenta e oito. Diretor Ricardo. Item cinquenta e nove. Diretor Giacomo. Item 60. Diretor Efraim. Item 61. Diretor Elvio. item sessenta dois diretor Ricardo item sessenta três <risos> diretor Efraim Item 64, o diretor Elvio, o diretor Ricardo Lavorato Tilly, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 65. Diretor Efraim. Item sessenta e seis. Diretor Efraim. Item sessenta e sete. Diretor Giacomo, item sessenta e oito. Diretor Ricardo, item sessenta e nove. Diretor Elvio, item setenta. Diretor Efraim, o item setenta e um, o diretor Ricardo Laborato Tillo, enquanto assim pedido de relatar o assunto do item setenta e um. Diretor Giacomo. Item setenta dois. Diretor Efraim. O diretor Efraim Pereira da Cruz. Não passe para o sorteio do item setenta três. Ricardo Item setenta e quatro. Diretor Efraim. 75. O diretor Efraim Pereira da Cruz não faz parada sorteio do item 75. O diretor Ricardo. Os itens 76 e 77 serão é, redistribuídos por conexão devido à exanuação do diretor Elisa Basso Silva e o diretor Elvio Neves Guerra não participar do sorteio dos itens 76 e 77. Diretor Efraim. Item setenta e oito. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item setenta e oito. Diretor Jaco. Item setenta e nove. Diretor Efraim, item oitenta. Diretor Jacomo, item oitenta e um. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passará do sorteio do item 81. e um. Diretor Elvio. <risos> item oitenta e dois. Diretor Giacomo. Os itens 83 e 84 serão redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Basso Silva. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio dos itens 83 e 84. Diretor Elvio. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 20. Não, 20 não. Está errado aqui. sei Ah não, tá certo. 84. Tá. Item 85. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 85. Diretor Ricardo, item oitenta e seis. Diretor Efraim. Oitenta e sete, diretor Ricardo. Item oitenta e oito, diretor Ricardo. Item 89 Diretor Giacomo Item 89 Diretor Ricardo Diretor <cười> item 90 já estou óbvio item 91 diretor já acumo Itens 92 e 93 serão redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Diretor Giacomo. Noventa e quatro. Diretor Ricardo. Item noventa e cinco. Diretor Elvio. Os itens 96 e 97 eram redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Bastosilva. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. É Item 98. Diretor Giacomo Item 99 Diretor Elvio Item 100 Diretor Giacomo, item cento e um. Diretor Ricardo, item cento e dois. Diretor Efraim, item 103. e três. Diretor Jaco. item cento e quatro, diretor Efraim. item cento e cinco, diretor Elvio. Item 106. Diretor Efraim. Item 107. Diretor Elvio. Item 108. Diretor Élvio <coughs> Item 109. Diretor Élvio Item cento dez diretor Efraim, item cento onze Diretor Giacomo. Item cento e doze. Diretor Elvio. Item cento e treze. Diretor Ricardo. Item cento e quatorze diretor Efraim. Item cento e quinze diretor Efraim. item 116. Juro tu é o viu. Item 117. Juro tu é Item 118. Já como. Item 119. Direito e Item 120. Diretor Efraim. <coughs> item 121. Diretor Diácono. Item cento e vinte e dois, diretor Ricardo. Item cento vinte e três, diretor Ricardo. Item cento e vinte e quatro, diretor Giacomo. Item cento e vinte e cinco, diretor Ricardo. Item 126. Diretor Elvio. Item 127. Diretor Giacomo. item cento e vinte e oito. Diretor Ricardo. Item 129, e vinte e nove. Diretor Efraim. Item cento trinta, diretor Ricardo. <risos> item cento e e um, diretor Ricardo. Item 132. e Diretor Efraim. Item cento e trinta e Diretor Giacomo. Item 134. Diretor Ricardo. Os itens 135 ao 160 serão redistribuídos devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 135. Diretor Giacomo, item 136 trinta e seis. Diretor Elvio, item 137 trinta e sete. Diretor Ricardo, item cento e trinta e oito, diretor Efraim, item cento e trinta e nove. Diretor Ricardo. O diretor Giacomo Francisco Base Almeida, em pedido de relatar o assunto do item 140. Diretor Ricardo. Item cento e quarenta e um conexão diretor Item 142. Diretor Efraim. Os itens 143, 144 e 145 são redistribuídos por conexão, devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Diretor Elvio, item quarenta e seis. Ricardo. 47. 48. Diretor Ricardo, item quarenta e sete já como, item quarenta e oito, diretor Ricardo. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passa parado do sorteio do item cento e quarenta e nove. Diretor Giacomo cento e cinquenta. Diretor Elvio. item cento cinquenta e um diretor Elvio diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item cento cinquenta e dois diretor Efrain Diretor Efraim Pereira da Cruz, não passa parado o sorteio do item 153. Do sorteio do item 153. Diretor Ricardo. Item 154, o diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para do sorteio do item 154. Diretor Giacomo. Item 155. Diretor Giacomo, item 156, cinquenta e seis. Diretor Ricardo, item cento cinquenta e sete. Diretor Ricardo, item cento e cinquenta e oito. Diretor Ricardo, item cento e cinquenta e nove. Diretor Elvio. Item 160. Diretor Efraim. Os itens 161 e 162 serão redistribuídos devido à exoneração do diretor André Peptoni da Nóbrega. Item cento sessenta e um diretor Efraim Pereira da Cruz, e o item 162. sessenta e dois, diretor Ricardo. Processo sorteado nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 21 sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.